Olá! Está começando mais uma entrevista do Fundo do Baú. E hoje quem abre o baú de recordações pra gente é uma dançarina, atriz, cantora que ficou famosa num dos programas de televisão de maior audiência do Brasil. Ela é carioca, nascida no dia 13 de junho de 1954 e para sempre será lembrada como uma sex symbol brasileira. Então roda e avisa porque ela tá chegando, a Rita de Cássia Coutinho, Rita Cadillac. Ah, vamos receber neste instante a cantora Chacrata. A rainha do pompom, vamos receber Rita Cadillac. Que alegria ter você aqui no nosso fundo do baú. Poxa vida, conversamos bastante para encontrar um dia que você pudesse. Rita, fico muito feliz. Obrigada, Lu. Obrigada mesmo. É que pegou numa fase que eu estava indo para um, um reality, um... É, confusões mil, né? Faz parte, faz parte, Rita. Olha, uma curiosidade que eu tenho e sempre pergunto para os entrevistados é se, uh, se eles são pessoas que têm essa mania de, de guardar objetos de recordação. Tem gente que fala, ah, eu não guardo nada, sou desapegada, jogo tudo fora. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente né mantém ali que faz parte da nossa história e você você é acumuladora como eu ou não você é daquelas que tem poucas e boas coisas eu tenho muito pouca coisa mas eu guardo quando são coisas que mexe muito comigo então aí eu guardo mas por exemplo se você perguntar fotos sou terrível para guardar foto não guardo tanto que com o lançamento do meu livro foi um Deus nos acuda procurar a foto para ter o livro. Uh, então, eu não guardo, não guardo nada. E tenho, eu tenho pessoas, fãs, que guardam coisas minhas. E acabo eu sempre tentando pegar. Mas tem coisas que eu guardo. As sete chaves são coisas que eu não abro mão disso por nada. Então, eu tenho algumas coisas guardadinhas, assim, bem escondidinhas. Espero que algumas delas você nos mostre aqui hoje, no furo do baú. Mas aproveitando esse ah. gancho aí, que livro é esse? Eu já sei o título, não sei se, se mudou, é, mas é Frente e Verso. É, Rita Cadillac, Frente e Verso. É a minha biografia, que o Flávio Queiroz, com a, com a editora Gregory, é, resolveram fazer, e aí eu fiquei muito agradecida, né vai estar aí em todas as livrarias a história da Rita, tanto da Rita de Cássia quanto da Rita Cadillac, porque é assim, tem coisas que no livro que todo mundo já sabe, mas não tem como não contar, e tem coisas que as pessoas às vezes não sabem como é que foi chegar naquilo que a pessoa já sabe, né é, o, o bastidor, vamos dizer assim, daquilo. Então tem essas histórias todas aí. É incrível. É como você disse, você, bom, você ficou é, nacionalmente conhecida no programa do Chacrinha, né? Você fazia o Rod e avisa bem pequenininho, tal. Era sua marca. Cada uma, cada chacrete tinha a sua. Exato, bem, Isso aí era bem, bem, bem mal rodava. E enfim, e depois disso teve as histórias icônicas. Né, de você se apresentando para os presos no Carandiru, você chegou a ser madrinha dos presos do Carandiru. Você, no garimpo de Serra Pelada, isso tudo é. O garimpo que era aquela imagem do formigueiro humano, né, uh, que eram milhares de homens, dezenas de milhares de homens, trabalhando naquele garimpo. E isso, isso virou uh, uh, isso está para a história. Isso entrou para a história, mas, realmente, as pessoas, muitas vezes, não sabem os detalhes disso, né? Como isso. é que isso aconteceu? E essa como é que eu fui horrível? chegar lá, né? As coisas todas da minha vida, eu acho que uh, desde o dia que eu nasci. Uh, são as coisas que eu sei e que, às vezes, as pessoas falam Ah, mas eu sei que ela nasceu no Rio, mas não sabe o como eu cheguei a ser para nascer no Rio sabe? Tipo coisas assim, então eu tô contando tudo, como eu cheguei a ser chacrete, uh, como é que eu saí de ser chacrete, uh, tem algumas coisas assim que eu posso falar, né? Mas fazenda, a fazenda que eu fiz, duas fazendas, então tem histórias da fazenda que eu tô contando, né? Então tem tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Se eu for contar tudo, um livro só não vai dar. então mas a gente tentou fazer, enxugar o máximo que pode ir a verdade, sabe? Porque quem tá escrevendo, na real, nem sou eu, né? É O Flávio Queiroz. Mas a gente passou anos conversando, batendo papos. Quando a gente tinha tempo, eu, ele, a gente batia papo, conversava. Então eu deixei muito na visão dele, sabe? Deixei na visão. Se você me perguntar, ah, tá legal o livro? Não sei te falar. Porque eu não gosto uh, de ler. Que nem o um documentário... Não leu ainda? Não. É, eu vou Deus ler junto é com as pessoas. Eu vou ler junto com as pessoas. Que nem o meu documentário, né? Quando fizeram a Lei do Povo, eu não quis ver. Eu quis ver exatamente no dia do lançamento no cinema. Uh, como qualquer pessoa que estivesse ali vendo. Então eu quero ler também exatamente assim. Que demais! Ah, aposto que já tem muita gente curiosa aí, já vai poder conferir então essa biografia da Rita Cadillac. Rita, bom, vamos antecipar um pouquinho então aqui no fundo do baú, né? Vamos contar um pouquinho a mais aqui no fundo do baú com esses seus objetos de recordação, porque eu aposto que eles não estão no seu livro, não estão uhum. no seu livro, talvez, né? Vamos ver. Que então, você parou para mostrar pra gente os seus três livros. Estão ou não no sério? livro, sim. O pior é que ah. estão no livro. Porque são coisas da minha vida, né? Então vamos começar com Eu tenho uma estátua. Que linda. Ela é de marfim. Nossa, mas a ela é da roupa, né? É, ela é chinesa é, e essa foi uma herança que a foi a única coisa que sobrou da minha avó de herança foi essa essa estatueta aqui e essa eu guardo as sete chaves e é, o dia que eu morria é da minha neta é do meu filho que foi foi gerado assim de trás para frente né e isso é uma peça marfim hoje em dia é, é um material é Proibido, sim, sim. é. Isso deve, e chinês, isso aí deve, deve ter um valor financeiro, inclusive, grande, mas é o tipo da coisa que não, não, não vende, né, de jeito nenhum. Não, é Se é, eu fosse é assim, tá? salvar, uh, ah. me salvar por alguma coisa de, de saúde, eu acho que nem assim eu venderia, porque é a única coisa que sobrou da minha avó, né, então essa eu guardo mesmo, só não um dá para ir comigo, né? Porque aí eu já dei pro meu filho, do meu filho para minhas netas, uhum. mim, né? e, e a sua avó, a sua avó na verdade foi a sua mãe, né? Foi, é, foi a, foi a né? que me criou. Que criou, né? É a mãe do meu pai, foi ela que me criou. Ah, para ser honesta, até eu tenho uma outra coisa que eu guardei, mas aí já é do meu pai. Mas como teve, eu tive um problema de que eu não tinha nada com a saúde, mas me disseram que eu tinha problema de saúde e que eu poderia morrer a qualquer momento. E aí eu doei, essa é uma máquina de escrever do meu pai, já doei, não tá mais comigo, que também é da época da guerra. Uau! Uau. É. e essa foi para não essa vai comigo que essa dá para guardar junto comigo lá esse seu esse seu você acha que valoriza muito essa essa sua avó né porque ela tem esse papel de mãe para você e a sua vida já começou difícil né Rita é. e, e, essa o motivo de ser a sua avó paterna é, que cuidou de você já é um começo difícil para uma menina né já muito, muito difícil. Porque eu passei poucas e boas com ela. não não Eu não a recrimino, uh, eu não a uso. Sua mãe, né? Não, você está falando. A... Não, a minha avó mesmo. Ah, sua avó. Ah. As loucuras da vida dela, que vai estar tudo isso no livro. Eu nunca a recriminei e sempre agradeci. Porque através dessas loucuras dela... Uh, que eu hoje eu sou uma mulher mais forte, que eu sou uma mulher forte, que a gente é bambu, né? Vai lá, mas volta. Inverga, mas não quebra. Inverga, mas não quebra exatamente isso. Então, é graças a ela. Então, eu tenho um, uma, uma coisa, um respeito muito grande, um carinho muito grande, uh, e agradeço tudo a ela, né? Sou o que eu sou, graças a ela. É. A sua relação com os seus pais, é, você perdeu sua mãe cedo. Não, cedo não, né? Foi mais, mais tarde já também, mas nunca teve uma relação, né? o pai não, é nunca, pai não, não tive pai, mãe, eu nunca tive. Eu fui criada pela avó mesmo. então eu nunca tive pai, mãe, de presença, etc e tal, né? Não, eu nunca tive. Então, <risos> não sei. Aí é sempre as pessoas falavam assim, ah, Rita, mas é dia das mães, dia dos pais... É um dia, para mim, tão normal quanto, porque como você foi, desde que você nasceu, que você não tem ah, uma ligação com esse dia, né? Então, para mim, não é um dia que tão normal quanto. Entendi, entendi. E, e você teve uma irmã, é, é, meia-irmã, você fala com ela ou não? Falo, falo com ela sempre, e falo agora? com ela. A... a, a, a... Ela é a pessoa, assim, que eu conheci durante um documentário, né? E acabou a gente se conhecendo e viramos irmãs, assim. Ela mora em Iriri, eu moro aqui. Não estamos presentes muito, sim, mas sim. estamos presentes aqui. E você tem um filho só, né? Só um filho? Só, Carlos e César. E netinhas são duas? É, são duas. Uma é a, é a Bianca, né, que na real não é minha neta, mas continua sendo minha neta, para mim o resto da minha vida ela vai ser minha neta. Ela era enteada meu filho, né? É, não, é a, a, a, a Bianca foi, quando nasceu, ela era, ela foi dada como se fosse filha do meu filho, e depois de alguns anos acabou Ai. descobrindo que não era. Mas para mim ela continua sendo, não, não, mudou nada. Tá tudo certo. E tem a Larissa, que tem 12 anos, que essa é filha do casamento do meu filho. Você tá em São Paulo hoje, né? Mora em São Paulo. Eu Trocou São... São Paulo pelo Rio de vez mesmo? Ou pensa em... Ah. em 85 eu vim para cá e não saí nunca mais. E hoje em dia eu não não mudo. Não, não saio daqui. Ah, e a Ferinha aí? <risos> ah, a Ferinha. vou mostrar a É um outro objeto meu guardado. Pronto. Ó, oh, mas é, esse objeto da Ferinha aí vai ficar para os membros do canal. Eu já vou avisar. Não precisa contar a história dele agora, não. A gente tem, né, Rita? É, como um presente para quem apoia o canal, quem é membro do canal, tá aqui embaixo. Seja membro. E você tem esses plus do fundo do baú. É um quarto objeto que os entrevistados mostram. Então, segura a Ferinha aí, porque um objeto vão aí… É que, você, aí... Não sabe. É que você não sabe, ele briga com ah. a televisão. Eu tenho ele uma não assim. pode, Ele não pode ver briga na televisão. <risos> Que ele, ele pula em cima da televisão e briga, briga, briga, briga, briga Eu, é a única coisa que ele é doido aí nesse sentido. Sensacional sensacional. Aproveitar para pedir pro pessoal deixar uma curtida aí pra gente compartilhar esse vídeo com quem gosta da Rita Cadillac, com quem tem essa curiosidade é pela vida dela e claro, se inscrever no canal, se você chegou aqui é fã da Rita por favor, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal vamos passar a Rita agora então pro segundo objeto?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 Uh, mistura muito a né? família com a, a, a, aquela que, que dança, que rebola não vai haver um, sabe? Eu acho que não é legal, então eu sempre soube separar, eu sempre botei a Rita de Cássia e a Rita que a Rita que é solteira uh, nunca namorou, nunca teve filho, nunca teve neto, não tem nada tá aqui, vai ficar aqui até o último dia, e a Rita de Cássia não, é aquela que tem sentimentos que guarda as coisas que, que é mãe, que é avó. Maravilha, maravilha. Essa fase do, do, do Chacrinha, é, é bom, te deu tudo que o seu nome e tudo mais, né? O seu nome de artista, né? É artista. É, porque ele é, é real, tá porque esse meu nome você sabe que não foi ele que deu. Não foi. Não foi o, o Chacrinha. Não, não foi. Foi um amigo meu que deu italiano, que deu esse nome por eu ser Rita e ele dizia que eu me parecia muito com a, a Rita Cadillac francesa e aí acabou ficando, pegando e, e, e contaram pro Chacrinha porque quando eu entrei no Chacrinha não tinha esse nome era só Rita e aí contaram um dia para ele eu tô lá dançando assim, de repente ele falou assim, uma pantera para Rita Cadillac eu nem aí nem me mexi, não, deu, não dei um passo. E aí, ele falou três vezes. Na terceira vez, eu falei, Ih, gente, só eu. Aí, foi. De lá pra cá, nunca mais uh, mudou e ficou Rita Cadillac. É, teve essa história de ter uma Rita Cadillac francesa, mas também muita gente aqui no Brasil, que nunca soube da existência da francesa, é, é, entendia que o Cadillac era por causa, né? Da... Do porta-mala, né? Isso, não do porta-là, né? Que você recebe. <risos> já... Todo mundo fala, já ah, é porta-mala, né? Então você tinha um cadillac na época? Eu falei, não, o Cadillac mais famoso até, é de 54, foi do ano que eu nasci, e acabou que ficando, mas é por causa dessa a Rita Cadillac francesa, que, na real, ela não é francesa. Ah, eu acho que ela é belga, se eu não estiver enganada. É. E acabou ela fazendo sucesso na França. Como era do Raim Crazy Horse, Cristo. né? Eu li essa história. É. Ela era do Isso. Crazy Horse, né? É. Que e é aí que... ela acabou sendo e, e acabou eu ficando com o nome e fiquei. E vou morrer com ele. <risos> com certeza, com certeza vai se Deus quiser daqui a muito tempo né? vamos daqui. aí para o nosso terceiro então e último objeto já foi a estátua da avó de Marfim maravilhosa, já foi a pantufa da Rita Lee, baita recordação incrível, e agora o último objeto que você separou pra gente lembrando que é. vai ter um quarto objeto que é exclusivo para os membros do canal aperta aqui, seja membro que você vai ter acesso a esse material exclusivo também, vamos ver se conseguem ver é um anel que todo mundo acaba me perguntando se é uma aliança que eu uso. Parece, mas não né? é. mas não é uma aliança. É um anel que quando eu fiz os filmes adultos, eu acabei ficando com muita depressão, com muito, muito, muita depressão. E eu tava indo para Cuiabá fazer um show e eu tava num voo e vinha uma senhora do meu lado. E ela notou que eu estava muito triste, mas muito, sabe? Eu não consigo, assim, se eu tiver triste, você vai saber que eu estou triste, se eu tiver alegre, você vai saber que eu estou alegre. Eu não consigo disfarçar, sabe? Eu tento disfarçar, mas não consigo. E eu estava muito triste esse dia no voo e ela veio do meu lado. E a gente batendo papo, tá? Não sei o que lá, tentando bater papo e eu tentando não bater papo. E ela olhou para mim assim, você está muito triste, né? É, eu falei, estou, tô, estou tô, tô passando por uma fase que eu estou muito triste. Eu com medo até dela falar qualquer coisa que fosse. Ela olhou para mim e falou assim, não fica triste com isso não. Você tem que ficar triste se fosse uma coisa tão séria quanto a minha. Eu estou com câncer e não tenho como me salvar. Tanto que eu estou vindo para cá para ficar com meus filhos. E, tá, e eu fiquei olhando, prestando atenção e a gente já estava já desembarcando. Ela pegou na minha mãe e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Toda vez que você estiver muito triste, você segura esse anel e pensa em mim, que você vai conseguir superar. E a partir desse dia, eu nunca mais tirei esse anel do dedo. E se você me perguntar quem é a pessoa, não sei o nome, nada. Sabe aquelas coisas meio assim? assim uh, vamos dizer. Que tem alguma coisa do além? Os anjos que caem do céu, né? Que, que é. história, que história emocionante, hein? E a partir desse dia eu não fiquei mais triste. Ah, eu fui, estava vindo fazer show e fiz um show maravilhoso, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Apagou tudo da minha, de mim. E então eu hoje, hoje eu carrego ele, eu não tiro para nada, para nada, para nada eu tiro esse anel. Então toda vez que eu estou por qualquer coisa que seja, a gente às vezes acorda meia tristinha, meia de para o baixo, pandemia, essas coisas todas, medo disso, medo daquilo. Né? então eu sempre aperto ele contra mim assim e eu supero então é uma coisa que eu nunca vou tirar lembrar é lembrar o que que é problema de verdade o que que é definitivo que não tem volta né porque no mais tudo tem volta você citou aí a questão dos filmes né eu sei que esse foi um capítulo que você uh, não se alegra da sua vida né é, mas uh, enfim Imagino que tenha sido um momento de necessidade. Você, pelo que eu li da sua vida, e agora com a sua biografia, eu acho que a gente vai poder entender mais ainda. Realmente teve muitos altos e baixos, né? Não foi fácil, né? Não, nunca e, foi. Eu, acho eu que você é uma vitoriosa de, de, de estar onde você está, de ser uma pessoa conhecida no país inteiro, querida, porque você é querida, porque não há motivos para você não ser, né? E então é, é, eu, eu, eu entendo assim a, a, o valor. É desse anel, né? É, <risos> muito valioso. É como ah, eu, eu te falei, a estátua da minha avó tem um valor de uma forma, a, a pantufa da Rita Lee tem outra forma de, de carinho, de amor, sabe? De, de, ai, esse anel tem uma outra força. Então, cada coisa minha que eu, que eu falo, eu guardo muito poucas coisas, mas essas coisas que eu guardo é que tem um sentimento muito forte em mim. Então, essas coisas eu guardo mesmo. Agora, o resto eu não guardo. Eu sou a pessoa mais desligada, totalmente desligada do mundo. Eu não sou apegada a nada, a nada. Se você chegar na minha casa e falar assim, ah, Rita, eu gostei desse quadro. Ah, tá, leva. Daqui a pouco vem outro de algum lugar, né? É assim, é? É, é coisas assim. Eu, não... eu pintei um quadro. Uh, uma vez e foi o primeiro quadro que eu pintei. Aí estava na minha sala tá? e um amigo meu chegou e falou assim, ai ah, Rita, que quadro lindo, quem é que pintou? Eu falei, eu, e lindo aonde, <risos> né? Não é lindo, você sei que lá, ele levou. E por exemplo, eu não fiquei mais com esse quadro, ele já faleceu ano passado devido à Covid e eu acabei também não ficando mais, foi uma coisa que eu dei, eu dou que e coisa, já, hein? já pensou se alguém aí recupera esse quadro? Deve valer uma grana. Rita, quero te agradecer demais, um prazer ter você aqui contando a sua história pra gente. Eu te agradeço, Fala olha, tem é um prazer muito quadra, grande. Dessa sua biografia Frente e Verso, né, eu acho que muita gente tá curiosa, além do documentário, que é muito bacana também, eu já assisti há algum tempo atrás, muito legal. E muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Um prazer te conhecer. Prazer é meu, lindinha. Temos um amigo grande em comum, que é o um sobrinho de coração, que é o Alex. Sim, Sim. maquiador, nosso, é. né? Maravilhoso. Foi meu maquiador. Ele me ligou e falou: não vai dar para mim estar tá aí. Eu falei assim, outra hora. Um beijo para o Alex. E um grande beijo para você, Rita Cadillac, pra um prazer conversar com você. Obrigada. Obrigada, saúde, paz, amor, carinho. para todos nós, muito obrigada, muito obrigada, Rita. Gente, maravilhosa, Rita Cadillac aqui no nosso fundo do baú, você gostou? Deixa aqui um comentário, o que você achou da entrevista. O que, que você está curioso para saber da Rita Cadillac nessa biografia? Quem mais você gostaria de ver no fundo do baú? Comenta aqui no vídeo, porque assim você ajuda o vídeo a ser mostrado para mais pessoas. O YouTube adora quando você comenta, quando você deixa o seu like. E eu adoro quando você se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Clica no sininho, porque tem muita novidade chegando aí no nosso fundo do baú. Eu espero você. Tchau!